Ele aí de novo ó, é o Vida Maluca, olha a é pedra. É bom que não é boot, é que pouco. É bom que não é pouco boot. É nós é mais uma vez, nós não para. Se liga, segura a pedra. Vida Maluca não para, para, para. Mais uma vez, ele, o Eliminador de butes. Segura a pedra, Vida. Tá escrito! É a vida! Vivendo a vida é maluca!